Lista de transmissão ou grupos no Whatsapp, qual é o melhor para sua casa lotérica vender mais? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora comigo? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da Adora Soft. Em dias atuais, ter a utilização do Whatsapp para realizar vendas é algo bastante comum. Nas nossas casas lotéricas isso precisa ser muito mais comum, afinal nós temos jogos sendo sorteados todos os dias e a gente tem que aproveitar isso como uma boa vantagem. Vender pelo WhatsApp tem algumas vantagens e desvantagens, mas agora nesse vídeo eu quero falar com você sobre as vantagens e utilizar tanto a parte de lista de transmissão como a parte de realização de abertura de grupos dentro do seu WhatsApp. Alguns lotéricos utilizam grupos como um meio de aumentar as vendas, mas eu acho isso um pouco perigoso. Eu vou te falar as vantagens de um, as vantagens de outro, para você poder entender um pouco mais sobre isso. As listas de transmissões, como é que ela funciona? Ela funciona de um para muitos. O que significa isso? Uma única pessoa, no caso você, quando realizar o envio de disparo de uma mensagem, de um vídeo, ou até mesmo de uma imagem, ou até mesmo de um áudio, ele será encaminhado para muitas pessoas Simultaneamente. É importante você ter algumas coisas em mente. A primeira delas é que só vai receber esse material a pessoa que tiver te cadastrado na agenda dela, no celular dela. O segundo fator importante para você poder saber é que sempre que você enviar esse conteúdo não vai aparecer como encaminhado. Por quê? Porque você vai fazer o disparo para uma lista de transmissão. Se você pegar um conteúdo qualquer e encaminhar para essa lista de transmissão, aí sim pode aparecer como encaminhado. Um outro ponto bastante importante para poder se falar é a praticidade de uma lista de transmissão, porque uma vez que você faz o disparo nela, ela vai encaminhar para todas as pessoas que estiverem na sua lista. Um outro ponto é que você pode ter inúmeras listas de transmissão, não existe limite. Então se você quiser criar uma lista de transmissão para a Mega Sena, quiser criar uma lista de transmissão para a Quina, outra para a Loto Fácil e assim por diante, é possível. E veja, uma mesma pessoa pode participar de inúmeras listas de transmissões. Outro ponto relevante que você tem em relação às listas de transmissão é que as pessoas que estão na sua lista não vão saber quem são as outras pessoas que estão na sua lista, ou seja, ela tem a convicção de que ela está recebendo unicamente aquela sua mensagem. Dessa forma você evita de que elas tenham contato entre elas e isso é importante por quê? Porque se porventura você tem uma casa lotérica e esteja fazendo venda de jogos, você provavelmente vai ter jogadores compradores de bolões ou de jogos de dentro da sua casa lotérica se eles se conhecerem você pode ter o problema deles se conhecerem e eles começarem a ter jogos entre eles sem envolver sua casa lotérica e aí é onde a gente já entra no problema que a gente tem em relação aos grupos que é sobre isso que a gente vai falar agora nos grupos você tem múltiplas pessoas conversando com múltiplas pessoas ou seja além de você qualquer outra pessoa pode enviar mensagens no grupo claro existem algumas configurações que podem privar isso dentro dos grupos de whatsapp mas por padrão, quem está lá dentro já é integração total e todo mundo conversa com todo mundo. Então isso pode ser um problema, porque as pessoas podem pegar o contato de outros jogadores dentro da sua lista. E se porventura você tiver outros vendedores de jogos lá dentro, isso pode ser um problema para você. Se você tiver, por exemplo, um jogador que tem interesse em Mega Sena e Quina e Loto Fácil, e você for criar grupos individuais, para eles, você vai ver que você vai ter que ter o mesma pessoa dentro de três grupos diferentes. Isso vai começar a incomodar e aí já pode ser também um problema. Mas da forma que eu estou falando, é como se grupo fosse ruim. Eu não estou dizendo que ele seja ruim, mas eu acho que você pode ter muito mais ganhos se você usar a lista de transmissão. Uma vantagem que você tem em grupo, por exemplo, são a questão das perguntas. Sempre que uma pessoa te fizer uma pergunta, as outras terão a resposta e isso vai fazer acelerar a quantidade de informações para que o grupo inteiro tenha consciência. Por exemplo, vamos supor que você esteja num grupo que você tenha criado e uma das pessoas perguntou enquanto que está acumulado a Mega Sena? Quando você respondeu para ele, você automaticamente respondeu para todo mundo. Então o grupo tem sim suas vantagens. Eu acho, na minha visão e na minha lotérica, a gente não faz isso porque eu acho que os problemas podem ser maiores. Então, na nossa lotérica a gente utiliza a lista de transmissão. É muito mais efetivo, muito mais importante e muito mais valoroso. Principalmente isso eu considero como um dos motivadores mais importantes é que você cria a relação um para um. A sua relação com o seu cliente fica muito mais próxima, porque você envia conteúdo automaticamente para todas as pessoas da lista de transmissão, mas você tem relações pessoais com apenas uma pessoa isso facilita você ter um diálogo muito mais assertivo e muito mais próximo do seu cliente mas vale ressaltar você decide como é melhor na sua casa lotérica e esse é mais um dos vídeos da nossa websérie que nós estamos fazendo sobre o whatsapp